e vamos continuar com esse modelo agora por mais um tempo E vamos ao vídeo Bom dia a todos, eu sou Maurício hoje Eu estou fazendo um vídeo aqui, que eu estou aqui no porto de areia Então vou fazer um vídeo aqui dos cascais Que sai da peneira da Que peneira a areia Então o cascai fica montuado aqui Então vamos ver se nós achamos algumas pedrinhas interessantes aqui Para nós mostrar aí para os amigos aí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 ela tem aí mais ou menos 70% de ferro, então é uma pedra pesada. Uma pedrinha dessa que eu estou na mão, na palma da mão aqui, ela pesa mais de um quilo. E tem mais delas. Então vamos falar sobre elas. Aí, aqui outra. Também. Aqui outra. É. Também é martito uma outra aqui em cima essa aqui já está mais, mais para parecer um maior é uma pedrinha pesada você pega ela tem peso e aqui tem bastante dela aqui ó acesentado dentro dela você quebra ela ela fica cinza e também temos outras variedade de pedra no meio desses cascóis Aqui nós tem jaspe, tem águas, tem umas delas Esse aqui é um jaspe vermelho, muito bonita. Aí nós vamos mostrando aí para os amigos aí, quartzo quebrado.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 ele é espécie de um quimberlito aqui o nosso amigo esse chegou aqui com a mão cheia de diamante olha aí ó. tem um piquitinho aqui que tá parecendo quase mesmo hein? olha aí esse aqui parece que é a ponta né? então olha aí uns bonitos agora nós vamos ver mais alguma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 aqui nós temos uma pedra aqui interessante que nós vamos dar uma olhada né é uma, uma marquita aqui é uma marquita quebrada é o, o pior é que você olha por fora assim dela assim ó ela tem até que é queimadinha quase, de meteorito então quem não conhece fala puxa achei o um meteorito Agora falar em meteorito, nós tem um lá de 2 kg e meio, 2 kg e 50. Meteorito ferro, achado agora há pouco tempo, no estado de Minas. Tá perto aqui, é dia nós vamos fazer um vídeo dele.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 útil e vamos continuar aqui com as pedrinhas aqui vamos continuar mostrando o outro quarto cinza muito legal ele também e também tá cheio de tá cheio de coco de macaúva aqui no chão aqui é tudo coco do que caiu do cacho de macaú dá para quebrar ele e fazer um um Bom, vamos dar uma olhada aqui nas pedras para cá ver se o Edson achou ali já uns quatro ou cinco diamantes né e é capaz né vamos ver se nós achamos uma pedra bonita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 nós conseguimos achar uma algum quartzo mais bonito um pouquinho de macaú nós achou e a castanhinha dele está boa aqui um... uma pedra amarela Muito bonito. Aqui nós vamos levar ela. Um jasto meio simples. É, vou mandar mais esses monte de cascais aí, porque.. O resto tá lá em cima na, na, na Serra do Cascaio. Macaúva que não farta aqui, Aqui é macaúva. Então fogo A rolinha cantando lá para frente, ó. Fogo apagou. Mas a natureza é muito bom, né? Olha que joasso bonito, rapaz. Vem. Ele tá bem na, na natureza. Ainda. Bem aqui no monte. Ó. Um joasso meio amendoinzado. Vamos tirar ele aqui para nós ver Muito bonito ele. Tá sujo, né? Lavar ele ainda fica mais bonito ainda que eu vou levar ele para a Nitranita que gosta dele eu também gosto dele, acho esse bonito também um outro jaspe também bonito ele esse jaspe aqui polido ele fica lindo ele tá sujo Então vamos caçando mais, né? Vamos achar pedra aí, porque tem, tem muita pedra. Tem muita gema aqui misturada. E esse lugar aqui também dá umas pelas palinhas de fogo. De vez em quando a gente bate com alguma delas. Um quarto goiaba. Agora o sol está entrou lá, não está dando para ver ele, mas é um quarto goiaba. Olha o tamanho do quarto amarelo, aqui, é que que o Edson achou aqui ó é um, Não, quarto não, é um jaspe amarelo E é uma pedra pesada, uma pedrinha dessa que é a pedra quase meio quilo Ele achou a pedra mais bonita, agora vocês vão vendo quem que vai pagar o almoço hein as minha até agora foi só feia E ele tá só rindo ali, foi é, coitado meu dinheirinho. É Bom, agora nós vamos andando lá pro outro lado é. da saída. Eu acho uma pedra aqui, um quartezinho Quebradinha, bonita. Pode então, ser é mais um pedaço de topázio, mas não é. Quebrou muito reto, não é topázio. Um outro pedaço topázio aqui também bonito. Bom, agora nós vamos caminhando, lá para frente. para lembrar o pessoal para se inscrever aí no canal, deixar o like canal poder crescer, porque o outro poder subir esse, esse vídeo para cima. É um jaspe. É bonito ele aqui, tá está sujo aqui a frente dele. É um jaspe bonito. Esse tipo de jaspe aqui, eles parece que já está polido. mais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 nós estamos aqui num outro lugar aqui também um lugar bonito de com os quartos bonitos ah, o rapaz achou mais aqui umas pedrinhas bonitas umas verminhas bonitas aqui ó já bonita agora Olha os aí do lobo. Olha ah, os olhos do lobo aí ó. Sabe isso aqui dá certo, né? Sabe que dá certo isso daqui, né? Uma pedra aqui, mas essa pedra tá difícil de ver a cor dela Mas aqui nós tem que levar para já bonito. Outro jaspe aqui também, bem bonito. Ele, essa pedra aqui também, se cortar, ela, ela é muito bonita por dentro. É. Ah, <risos> já entendeu? É? Entendeu? entendeu né? Aqui um jaspe marrom bonito. Aqui um outro jaxe também. Esse bichinho tem até um um remagrito no meio dele. É bem bonito. Ó. É só dar mais uma trabalhada no meio dele. Dá para fazer um aqui Essa pedra está parecendo que é um é um topázico mas tá um pouco meio porque o que é pesado é melhor, né? e vamos indo o que é um jaspe? é cinza né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 Não consegue mostrar tudo. Aqui nós achamos uma outra martita. Essa aqui ainda é mais parecida com o meteorito. E outra, essa pedra pega imã. Agora ele foi lá, ele molhou o ovo de codorna lá. Ficou bonito, bonito mesmo. Um jaspo lindo É outra pedra martita Não é mardita não É martita Não pessoal aí Vai confundir o nome aí Pensar que é pedra mardita Não é mardita, é martita Um outro jaspo também bonito.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 Dá uma mostrada aqui no, no, nas matinhas passas, um pezinho de árvore ali Dá uma florzinha bonita Olha a goiaba ah, Tá em goiaba? Vou comer goiaba, né? Aí a goiabinha ah, goiaba, né? Meu câmera aqui já tá doidinho Pé de goiabira né? Enxar o almoço, ó Rapaz, você vai pagar o almoço desse jeito? Aí, ó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 mas ele vai fazer a goiabada dela depois nós vamos lá buscar o queijo a ah. já está quase na hora de nós encerrar esse vídeo porque esse vídeo está ficando muito longo vai ficar um vídeo longo pra caramba vamos mostrar ali como é que é a draga ali é onde a areia vem do rio ela bate lá em cima lá, a areia cai para baixo lá e o cascai cai para cá depois a máquina vem aqui e junta as cascais e joga lá para frente aqui é a entrada onde vai lá para o barco então é muito interessante aqui é onde cai da bica, bica lá em cima e cai aqui embaixo aqui o cascai está porque a a ouro a cor e a ouro já Boa. olha, dá uma lata de goiaba aí Duas, goiabas, tá? Duas goiaba? É. A ah, Rapaz, não vai dar pra nós almoçar não. É? Ah, e yeah. nós vamos mostrando umas aqui, ó. aqui tem é uma pedrinha também, um quarto. É. Acho é. umas bonitas.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 mas isso não deve ver que é uma pedrinha bonita hã? viu que joguei? aqui também é um joste quartz, lasca. quartz transparente é, a lasca. uma lasca, tá de segura uma lasca de de quartz é, ela ta em meio, ainda tem uma pedra que usei é, é, e com enxofre embaixo, né? Você que quer dizer, né? Uhum. Ó oh. Esse aqui, que eu acabei de pegar aqui. Também é um Onix. Um Onix negro. Nós já vamos encerrando esse vídeo. Você é ônix? É. Tem uma outra aqui, hein? Né? É esse aqui tem minha mão. É? Eu já achei um outros troços, aí eu não sabia pra onde. É um diamante? Ah, não, não sei. Hã? É? É um diamante redondo vai ser mais ouro o Hã? É um quarto.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 Um, que... assim, bonito. Hum. Hum. Esse é bem bonito. Um. Aqui. é Um. Quartzo leitoso, também é um. Um. Um. Um. Um. Um. Um. Um. Bonito, esse tá na mão Esse aqui é um citrino É um citrininho Muito bom Bom, ver se nós mais uma uma bonita aqui para nós encerrar esse vídeo É um jogo também bonito esse vídeo vai ficar um vídeo longo, o que achar, agora vai o mas achei uma bolinha de vidro aqui, ó. não é vidro nada, é um quartozinho, bonito Vou e com, com um pouquinho de enxofre galera, embaixo ainda. Que bonita! É que legal ela. É que é que ela é ela é bem polidinha, ficaria uma pedrinha bonita. É, bem é bonita. Tem enxofre no pé dela. Essa daqui que era de duas cores aqui assim. também enxofre aqui embaixo. Ó. É. É. é um quarto com enxofre. Então, né? Bom, achei aqui alguma coisa que parecia com ametista. Não é, rapaz. É um cramujinho. Ó. Hum. Eu achei que era uma pintinha de ametista. É, mas valeu também. Daí mesmo assim, nós estamos mostrando o caramujinho aqui. É, ah, Ai, ai, ai. Ó. Deu uma tapeada nele, hein? Olha, parece que é coisa. Isso aqui não é aquele olho de tigre, não? Olha. Não é aquele olho de tigre, não? Não, é um jaspe marrom. Deixa eu Um jaspe marrom. Uma outra pedrinha quebrada, transparente, ó. Bom, nós vamos encerrar esse vídeo, porque ele já está atingindo o limite dele. Agora... Aqui um brilho, É, é um quarto transparente. Aqui é um quartezinho leitoso, com umas pintas meio amarronzadas. Meia Cadê o chibiu? Oh, vamos ver. Levanta a mão um pouco. Bom, pra quem não conhece diamante pensaria que era um diamante, mas é um papazinho. E essa aqui, que coisa mais linda? Ah, fácil, você hum. falou lá aquela pedra que você falou. Eu já essa pedrinha, essa pedrinha aqui é uma água, tá?